Muito bem pessoal, estamos aqui neste momento aqui em Carandaí à noite aqui é, Vou estar mostrando para vocês aqui, né? Clima de Natal aqui em Canandaí. Olha para você ver que maravilha, né? Um coqueiro né, maravilhoso enfeitado Olha para você ver né? E aqui aos redores aqui, né? Olha para você ver Ali também tem algumas Algumas árvores enfeitadas eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco, um pouco aqui dos enfeites aqui, né? É, representando o Natal aqui em Carandaí. Olha para você ver que lindo, maravilhoso, né? Olha para você ver que lindo, né? Muito lindo, né? Estamos aqui no centro de Carandain. O Professor Boina já está aqui juntamente aqui com a minha família. Não é, Boina. O Boina tá aqui, o Joca tá ali. Aqui a Janaína, minha esposa, meus meninos. O Cacá, famoso Cacá Mudas. É aí, ó. Ó, oh, Boina. Oh, dá um tchauzinho pro pessoal, hein, Boina. Aí, o Boina namorada. boa, É isso aí, pessoal. E nós estamos aqui, não vou mostrar pra vocês aí mais... É mais aí é, Pra vocês aqui do Natal Aqui na cidade de Carandaí, aqui, Tá bom? E vamos dando sequência aqui na programação aqui, vamos. Aí, aí, neste momento Nós estamos estar mostrando pra vocês mais um pouco aqui né, Aqui na cidade de Carandaim Olha pra você ver como é que As praças aqui, né São todas enfeitadas Né Estamos aqui neste momento aqui Vou estar mostrando para você mais uma vez aqui. Olha que espetáculo. Coisa mais linda. Né? Agora nesse momento vamos lá. Vamos seguir com até mais para estar mostrando para vocês aqui. Voltamos já. É isso aí pessoal. Estamos agora aqui chegando aqui na Praça da Prefeitura aqui em Carandaim. Então, vamos estar aqui mostrando para vocês aqui um pouco. Aqui. clima natalino. Neste ano aqui de 2020, aqui na cidade de Carandaí. né estou, estou aqui juntamente com a minha família, o professor Boina. O professor Boina passando aqui o é, um Natal, a virada aqui. É né? um grande prazer. Bom, agora eu vou estar tá mostrando para vocês aqui algumas partes aqui de enfeitos natalinos aqui da cidade. Olha para você ver que, né? que coisa mais linda, né? Aqui... Olha para você ver, aí, né? Agora nós vamos estar entrando na praça da prefeitura. Olha para você ver que lindo, né? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a praça da prefeitura aqui. Olha para você ver, aí, né? Essa aqui é a praça da prefeitura, né? Que muitas pessoas aqui vêm aqui para tirar fotos, ter um lazer com com a família não, não ver. estamos aqui à noite na filmação mesmo pode ficar muito bom por causa de ser à noite mas dá para vocês ver um pouco mais ou menos aí né da dos enfeites aqui né natalina aqui da cidade é né compartilha aí um, um vídeo né compartilha o vídeo aí professor boina entra no YouTube Professor Boina compartilha aí os vídeos. Né? Professor Boina sempre todo mês com vídeos diferenciado, levando para vocês aí. Olha para você ver aí, você também que quer abrir a sua web rádio? Entre em contato também com o Professor Boina. Você que quer realizar o seu sonho de abrir uma web rádio, entre em contato com o Professor Boina, né Boina? O Boina tá aqui nesse momento, Boina, pro pessoal. Para o pessoal entrar em contato com o senhor, qual o número, Boina? 16, o código área 988269117. É isso mesmo, gente. Ó, então quer realizar o seu sonho de ter uma web rádio, entre com o professor Boina, ó. tem uma rádio aí viva a vida. E vou te falar a verdade, viu? é um trabalho é sensacional, viu? Eu recomendo. Olha para vocês aí, né? Que maravilha! Olha aí para vocês verem. Você também pode ouvir a rádio Saudade do Sertão, né? Você pode baixar o aplicativo Rádio Saudade do Sertão. Também pode estar baixando o aplicativo aí também da rádio Viva Vida. Rádio Viva Vida MG. É isso aí, pessoal. Clima natalino. Estamos aqui na praça aqui, onde aqui vocês vê as crianças aqui brincando. Né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos e a qualquer momento nós voltamos. Com mais imagens para você, direto de Carandaí.